Fala galera, Barba aqui na área e nesse vídeo eu vou contar todo o processo das minhas novas tatuagens porque lá no curso de meditação repasse, eu tive vários insights, saí de lá querendo tatuar o corpo inteiro mas cheguei aqui, menina Thaísa, minha bela companheira falou, não não, vamos começar devagar então eu vou fazer aqui hoje oito tatuagens, mas são tatuagens pequenas que significam muita coisa importante ali pra mim nesse novo momento de vida e principalmente refletem os aprendizados que eu tive lá durante esse curso. Então, vamos acompanhar um pouquinho esse belo processo e começando aqui, apresentando minha bela tatuadora, a Matilda. E o processo é irado, porque eu falei pra ela o que, que eu queria tatuar. E ela traz várias opções aqui, porque a tatuagem vai ser texto, né? Então tem uma série de... Mais complicado ainda que desenho. Nossa, Exato, que... né? Tem um milhão de opções que eu tenho que quebrar a cabeça, e óbvio que eu trouxe a Thaísa, porque imagina eu escolher isso sozinho chegar em casa e mais mais porra. Então é importante Ai, envolver pra homens aí, envolver a mulher nesse processo. Mas ó, aqui então tem vários estilos de ponte. E agora o primeiro passo é eu escolher mais ou menos aquele que faz mais sentido para mim em relação ao estilo da tatuagem, aquilo que eu tenho mais tesão, né? Pra, já que a tatuagem vai ficar ali para o resto da vida, então é uma decisão importante. Por isso, matinho traz muitas opções, o que facilita, mas não facilita muito, né? Porque tem muita opção bonita. E o primeiro passo é escolher mais ou menos o, o estilo da fonte para que depois ela vá ajustando o traço. Na pele, né? Então a gente começa do mais fininho pra ir pro mais grosso até o momento que eu, eu curti. Falei besteira, Matilda? Tá de boa? Tudo né? nossa, tá Então vamos, vamos escolher aqui agora. Não tô Foi conseguindo dar opinião aqui. Porra, tudo tá levando chifre. Mas é porque é mais abstrato, é, é. você sabe o que, que, que é. é, lá no lado ah. que sabe Mas ó, então eu fiquei de dessa aqui Essa aqui também tá, olha só, essa aqui tá bem maneira Deixa eu ver se dá pra aqui um pouquinho. Não tem essas três né? Então agora Matilda, fala aí os próximos passos Uma vez que eu marquei o corpo ali escolhi a fonte direitinho Só papel e agora foi a parte mais demorada de tudo E após a gente passar pro papel a gente vai fazer algumas marcações no fundo dele Vai pegar tudo bem certinho, tudo bem no meio E após isso a gente vai começar a tatuar, que é a parte mais legal e a parte mais rápida infelizmente. Hum. coisa é linda, show de bola! E é isso, vambora! Segunda etapa agora ó, já fizemos uma limpa Batiu daqui, ela agora selecionou junto, né, com a minha indicação, algumas fontes, recortou direitinho pra gente começar a ver e sentir mais um braço, que é diferente de ver numa página, né, impressa, agora a gente vai ter oportunidade, então explica aí um pouquinho. Tirei, foi basicamente o que eu falei que eu ia fazer, né, a gente tirou é, uma diferençazinha de um centímetro pra cada, pra gente conseguir um tamanho bem certinho pra cada região, e aí eu fiz das três fontes que você tinha escolhido, botei, sei lá, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9. Fui deixando uma diferença pra você conseguir ir encaixando e ver mais ou menos o que você vai se sentir mais confortável. A outra eu tô tirando aqui também, que daí a gente vê tudo junto. Encola. Então, agora depois de a gente ter escolhido aqui o bucubuco, a gente testa no braço para ver como é que fica, então a gente já experimentou vários tamanhos, vários estilos, exato. Então, vão ser essas quatro, mais essas quatro aqui. Agora. agora... eu vou te explicar com calma o que, que representa cada uma da dessas palavras, mas elas realmente vão ser meus guias agora para tomar várias decisões e para me questionar ao longo do meu caminho da minha jornada, então uma vez definindo aqui tamanhos locais, agora é ir pra vaca, então a gente já mostra de a pouco. um pouco mais fina, um pouco mais leve, só pra gente ter, começar a ter uma ideia de mais ou menos como como vai ficar o trabalho final. Agora eu quero saber se você quer uma coisa mais marcada, se você quer uma coisa assim mesmo. Cara, eu achei que tá do c****, eu tô amarradão, eu tô é muito legal. bem amarradão, nem sei se vai valer fazer, mais. Dá pra, no final, a gente meio que decidir ah, também, não continuar não é fazendo... Não, não não. E é aquilo que eu tinha comentado com você. A gente também, é, sempre é deixar bom. uma sessão a mais pra gente acompanhar a cicatrização, vendo como vai ficar o resultado Morou. final. Pra ver se vai ser necessário é sério, é, dar alguma passadinha a mais nela. Irada. Acho que ficou bem maneiro, né? Porra, O que eu achei legal é que ficou o why pra você, mas, ao mesmo tempo, não ficou uma coisa tão abstrata assim pra quem olha desse lado. Né? Ficou uma coisa bem... Até por ser esse traço mais... Mais desenhado Gostei! Top! Também. Graças, coisas, então foi uma, a segunda tá na minha mão, terceira é Bora para as cinco próximas A cicatrização completa dela em torno, de uns, em torno de uns 30 dias total, dá uma atenção maior para as regiões de punho e tornozelo porque são regiões mais finas, o tornozelo principalmente por ele ser mais seco, você tenta dar uma, uma moralzinha maior na hora da, da hidratação dela, até porque eu acho que ela de todas vai ser a que mais vai demorar a cicatrizar, justo por conta dessa dessa falta de hidratação natural da perna. No mais, é isso. Morou. Coisa linda. É isso. E que venham próximas e que seus seguidores inscritos venham também. Vai ser todo mundo Isso, é isso. aí super recomendado. E né? fala como que a Só galera que pode, pode te conhecer, tá saber mais do seu trabalho então, também. Você pode conhecer meu trabalho através do Instagram, que hoje em dia é uma das ferramentas que eu mais uso para fazer esse primeiro contato. Lá vai estar um pouco mais do meu trabalho, um pouco mais do meu dia a dia. para poder saber como funciona o estúdio, como eu funciono, como funciona o meu trabalho, enfim. Todo mundo bem-vindo é O primeiro contato eu faço sempre lá pelo WhatsApp Mas quem tiver interesse vai estar todas as informações lá No Instagram é flormatildatatube tá Você coloca em alguma parte aqui Show né? de bola, na descrição de boa é espero todo mundo Todo mundo vai ser super bem-vindo Demorou, valeu! Cara, galera, tô aqui então para dizer que foi animal, superou todas as minhas expectativas, espero que vocês curtam aí também, mas vou mostrar um pouquinho o resultado aí da matina que foi animal. Então fizemos quatro aqui, respire, observe, e aqui depois eu conto essas duas, mas a ordem é assim, respire e observe, aí depois vem para cá, que é o não reage, siga em frente sem apego, e aí tem o esqueminha do Ego, ali também, e a Nietzsche. Então, esses foram os aprendizados que eu tive lá no retiro de meditação, de Pássaro, né, de 10 dias. Vou explicar um pouquinho melhor o conceito por detrás, mas além disso, só para finalizar as faturas, tem aqui o Why, que é sempre quando eu tenho uma dúvida na vida, eu busco entender o porquê das coisas e por que que eu tô tomando uma decisão, fazendo algo. Então, por isso faz muito sentido estar aqui para mim perguntar sempre três vezes pelo menos o porquê de eu estar fazendo algo. E aqui a pegada mais minimalista de menos é mais, né? Que é um dos conceitos de estilo de vida aí que eu trago diariamente e que me ajudou muito a me reinventar em vários aspectos. Então é isso. Espero que tenha curtido aí esse vídeo. Ó, obrigado. Matira foi animal. Vamos falar um pouquinho com você também. Me conta aí como que uh! foi essa experiência aqui muito que feliz. você teve? Gerado. Muito feliz. Muito foda. Ai, muito que foda. Muito Gostei top. também. Gostei bastante. Top. A primeira comigo de A primeira não. As oitavas da... de segunda. Exato. Pronto. Exato. Porra, é muito feliz. foda. Eu sou super principiante, tinha uma, uma tatu só Mas aqui resolvi fazer logo oito de uma vez com bastante significado E pô, tô muito feliz com o resultado Então espero que vocês curtam aí Curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário, compartilha com a galera aí E me acompanha lá no Instagram porque eu venho compartilhando vários desses hacks aí E desse estilo de vida e de repente você vai se inspirar aí pra ver outras coisas E dá uma olhada no canal, tem vários vídeos com essa pegada aí Espero que... A gente se vê pela frente. Valeu!